Fala galera Galera, hoje ó, resolvi desmontar A parte aqui ó, da porta do carro Que eu não sei se eu vou Trocar Esse pano aqui que tá muito sujo Pelo novo, ou se eu lavo ele hein? Eu achei que ia ser difícil Mas tá bem fácil esses parafusos aqui E dá, tem como lavar E tem como trocar também hein? Vamos acompanhando o vídeo aí galera eu Vou fazer a parte das portas Aqui e aproveitar Vou comprar uns parafusos, colocar uns um parafusos novos, porque foi aberto para fazer alguma coisa nele e não tampou direito, então tá fazendo muito barulho. Então resolvi mexer aqui, vamos que vamos. Aí galera, essa aqui é a porta do carona. Olha como que tá esse pano. Olha que como tá essa porta aqui, né? Esse aqui é o original do carro. Ó. E agora veja como vai ficar. E aí galera, olha como ficou agora a minha porta Terminou de colocar Veja que detalhe Olha a diferença Novinha, né? E mais bonita Agora eu vou instalar no carro, né? E vamos ver como vai ficar agora Com as duas portas Com capa nova Galera, olha o resultado da porta como que ficou top agora o carrinho, hein? Veja. Bem acabado. Gostei aqui do detalhe. Agora nas duas. Olha o interior lá por dentro como que ficou aqui, ó. Olha o interior do carrinho. Ainda vou mudar. Deixa muito like, galera. Deixa muito like, comentário. Compartilha esse vídeo. Para não bater uma meta aí. De, de like. Ó, que eu quero mudar os bancos de trás também. Ó. No caso, as portas de trás. Olha, o original dele, como que era assim, né? Meio bege. E agora, olha a diferença, galera. Deu para pegar dois quadros aqui, ó. O que, que vocês achou que ficou melhor? O bege ou o preto? Eu amei o preto, hein? Então, galera, deixe seus comentários aí. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe esse, esse vídeo e quem tiver chegando, negócio se inscreva para ajudar aí a gente subir aqui, o chegar aos 10 mil inscrito até o final do ano. Olha, lindo, lindo, lindo, galera! E agora, olha o interior do carro. Deixa eu fechar outra porta aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha esse interior inteirinho aqui, ó. Mostrando o interior do carro, a parte da frente, ó. Agora ficou tudo preto e ainda falta os bancos. Vamos dar like galera, se você quiser ver Eu mexendo aqui no interior todinho do carro é, Todas as modificações, dá like Ativa o sininho para não perder notificações E deixa comentários, deixa emoji aí nos comentários Para saber que vocês estão gostando Além do like, não esqueça do like Que eu vou modificando aqui todinho ó. Quero modificar aqui também Então ajuda galera, eu Personalizar meu carrinho todo aqui por dentro hein? Então é isso aí galera, aqui todo suado Um sol quente danado Já consegui colocar Eu achei que não ia ficar tão bom assim não tá? Sinceramente Eu achei que não ia ficar tão bom assim não Mas gostei do resultado E é isso aí galera, então Vou ficando por aqui nesse, nesse vídeo E se vocês estão gostando aí do vídeo Acompanha aí, dá aquele like Para mim continuar personalizando o carro Eu vou colocar tapete eu Quero trocar isso aqui, ó as capas do banco, o volante ali também. Quero personalizar o carro, colocar do jeitinho que eu que eu tenho em mente. Mas para isso eu conto com vocês. O like ajuda ajuda demais, compartilhar ajuda demais. Se tiver chegando o vídeo aqui agora, chegando no canal, se não for inscrito se inscreva aí, beleza? Para deixar aqui do jeito que eu quero, ele tinha tinin, hein? Ficar bem bonitão. Então galera, agradeço a todos aí, um abraço e espero você até o próximo vídeo. fui, tchau.